Salve, salve, rapaziada! Tudo certo? Estamos chegando aí para mais um vídeo, mais um pré-jogo para você, obrigado ligado, em todo o Brasil, porque amanhã teremos um confronto importantíssimo na briga pela Salma de Prata. Isso mesmo, o Borussia Dortmund vai até a capital da Alemanha, em Berlim, no Estádio Olímpico, um dos estádios mais importantes da, da Alemanha, e principalmente no mundo, até porque é o, um dos poucos estádios aí que receber o final de Copa do Mundo, que recebeu também os, os Jogos Olímpicos. E é onde o Borussia Dortmund vai fazer esse confronto dificílimo contra o um Hertha Berlín, que Assim, tem sido um ponto extremamente importante. A, a capacidade do Borussia Dortmund, depois de ter perdido o Bovai de Munique no último dia 7, né, antes da pausa da data FIFA, de, tentar saber se poderá ter uma evolução. O time não contará com o Renier, não contará também com, com o Zagadu, que está treinando, voltou a treinar. O Renier estava com a seleção uh, olímpica, que, tá, aliás, está dando uma polêmica muito grande, por conta da declaração que ele deu ao falar uh, uh, sobre deixa o menino jogar, né? dando uma talvez uma indireta ao Lucian Fábio. Mas, de qualquer forma, uh, também outro jogador que não deve jogar é o Delaney, o um dinamarquês, porque estava com a seleção da Dinamarca até quarta-feira, não pôde fazer os seus treinamentos ideais, uh, e por isso, uh, até pelos casos de codividing que nós tivemos na seleção da Dinamarca, ele tem passado por um processo bastante grande. Por isso mesmo. Foi relacionado um garoto de apenas 16 anos de idade que foi completado nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. Ele se chama O Us Supa Muconco. Ele que nasceu em Yundé, em Camarões. Uh, tem dupla nacionalidade, camaronês e alemão. Tem 1,79m de altura. Tem o pé canhoto. Ele vai usar a camisa 18 no time profissional do Borussia Dortmund. Ele que começou a, a sua história né, na categoria de base do São Paulo, de 2014 até 2016. E aí, a partir de 2016, a vida muda para ele, porque ele começou a ter um número de gols muito grande. Ele jogou como o único garoto aos 13 anos de idade, pela Bundesliga Sub-17, do pelo Borussia Dortmund. Depois subiu para o time Sub-19... Para a temporada 2019 2020. aos 14 anos, tem marcado seis gols na primeira partida... Na vitória por 9 a 2 sobre o Vandarer SB. E jogou sua primeira partida na Liga Juvenil da UEFA, né? A UEFA Young League. Uh, no dia 17 de setembro de 2019, contra o Barcelona. Se tornando o um jogador mais jovem a entrar nessa competição. Uh, em um jogo contra a Inter de Milão... Ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 em 23 de outubro do ano passado, se tornando o artilheiro mais jovem da liga juvenil. E aí, aos 15 anos de idade, né, cara, cerca de um mês e meio atrás, ele passou a, ir a treinar com os profissionais do Borussia Dortmund com mais frequência, isso porque as categorias de base, sub-17, sub-19 da de clubes, né, tiveram seus torneios suspensos. Por conta uh, da covid 19, então isso o acelerou para que pudesse uh, jogar uh, ou estar relacionado para o time principal. Desde então, foi aí uma série de treinamentos e foi relacionado vai viajar, uh, mas viajou aliás, né, para Berlim junto com o elenco para o jogo uh, deste sábado. Além disso, outro ponto muito extremamente importante é que Haaland fez três testes para a COVID 19 na segunda-feira, né? entre sexta, domingo e segunda-feira, e todos eles deram negativo. Por isso, ele conseguiu sair, ser liberado da seleção da Noruega, para poder voltar ao Borussia Dortmund, para poder estar com o time para a sequência da temporada, porque... O Dortmund não tem um atacante de ofício reserva. Então, até por isso, chamou o Rala de volta e subiu o, o Mukongo para fazer parte do elenco. O Rala deve começar o jogo como titular e o, o Mukongo deve fazer parte do ah, banco de reservas. Talvez, se ele entrar durante o jogo, ele vai ser o jogador mais jovem a estrear na história da Bundesliga, superando o Nuri Sahin, que hoje joga no Werner Bremen, uh, como jogador mais jovem da história da Bundesliga. Então é um jogo que pode entrar para a história. Apesar de que o próprio Munkwonko disse que não está muito preocupado com isso, que ele está muito focado, que ele sabe que uh, precisa ajudar a equipe e que não tem esse peso nas costas. Como normalmente é, acontece. Mas de qualquer forma, é uma atração à parte. Né? Do outro lado, o time da casa, o Herta, Que fez um excelente segundo turno na temporada passada. Mas que justamente no último confronto da temporada passada entre os dois. O Herta acabou perdendo por 3x2. Num jogo antológico, né? Que teve gol do, do Delaney, fazer um a zero. Aí o Reta empatou, aí o Zagadu voltou à frente do placar, aí o Reta empatou de novo. E aí, no final do jogo, o Royce, aquela assistência com o Sancho, marcou aquele gol da vitória, aquele jogo que inclusive, né, na época de Fox Sports, uh, foi transmitido pelo grande amigo Théo José, o que eu mando também aqui, um grande abraço. Uh, mas, de qualquer forma, uh, é um jogo que tem uma, uma forma de característica importante para tipo o né? Para subir aí na tabela de classificação, para ficar ali entre, perto dos seis primeiros colocados do campeonato, para tentar chegar na vaga de Liga Europa ou na vaga de Liga dos Campeões. A tabela do elenco tem, né? Você tem aí Matheus Cunha, você tem uh, jogadores com capacidade uh, de definir o um jogo muito interessante, com muita rapidez, com muita velocidade e que costumam dar um pouco de trabalho para esse time do, do, do Hertha Berlin e vem numa crescente muito grande apesar que nos últimos dois anos teve muitos técnicos demitidos, né? E muitos até saindo pela porta dos fundos, outros que saíram de forma de forma um pouco esquisita. Enfim, é um jogo que é um dos, um dos jogos mais interessantes, né? E tradicionais, por que não? Do, do, do futebol da Alemanha, e o Hertha, que é um time tradicionalíssimo, contra o Borussia Dortmund, que também é tradicionalíssimo, e que tem aí um jejum de tentar ter esse título da Bundesliga, que não ganha, aí desde a temporada 2011 2012. A expectativa é muito grande, o jogo vai acontecer às quatro e meia da tarde, sim, horário de Brasília, cerca de 8 e meia da noite, se eu não me engano pelo horário da Alemanha por conta da porque os times da Alemanha não não querem jogar na segunda-feira apesar que vai ter alguns jogos na segunda-feira então por isso a Bundesliga fez esse é uma forma de remanejamento né de alguns jogos do sábado sendo um horário nobre né então por isso que esse jogo foi colocado para este horário então, vamos ver o que vai acontecer. Uma rodada que pode ser importante. Há uma possibilidade de o Dottom assumir a liderança do campeonato. Desde que o Bayern não ganhe o seu jogo. Que vai acontecer mais cedo, às 11h30 da manhã. E, e claro, o Doto vencer aí com uma boa vantagem. Para tentar superar no saldo e voltar a ter empate no número de pontos. Para temos aí uma briga pelo campeonato extremamente importante. É um jogo que pode ser crucial nessa caminhada em relação ao título da Bundesliga. Vamos ver o que, que vai acontecer. Promessa de muitas emoções no Estádio Olímpico de Berlim, jogo que vai ser transmitido pela One Football, com a narração do Robby Porto e os comentários do Gued Wenzel. Um grande abraço para vocês e até mais.